Então vale muito a pena, se você tem o sonho de ter um cartão Black, tem o sonho de ter um cartão Infinity, esse é o canal que você precisa seguir. Um grande abraço a todos vocês, valeu! Gente, eu tentei quatro vezes esse cartão, fui reprovado com um score muito baixo, estava vermelho o meu score no Serasa, mas agora o cadastro foi aprovado com um score regular, vou mostrar para vocês pelo Serasa, né? 402, 403 pontos, fui aprovado com esse cartão, Internacional tem três limites no cartão. Tá no aplicativo e ter todas as operações pelo próprio aplicativo. Tá, ver os limites, pagar a fatura, tudo você vai encontrar lá. Tá certo. E este cartão você vai pedir nas lojas é credenciadas que emite este cartão. No caso, a Poluir, se na sua cidade tiver uma loja como essa, você vai até a loja só passar o CPF e rg Eles preenchem lá os dados, faz algumas perguntas e quase que na hora sai para você a aprovação. Você gera um limite na hora para poder comprar. E você comprando nas lojas através do limite pré-aprovado para você, você já ganha desconto de 10% nas lojas da Polo Weir. Então foi assim que eu fiz. Fui na loja, esperei alguns minutos, foi aprovado em alguns minutinhos, e aí eu ganhei 10% de desconto comprando na loja e o cartão chegou em 10 dias na minha residência, tá bom? Vamos conhecer o cartão Polo Wear e os benefícios que o cartão tem? acompanhe comigo na tela do vídeo. O cartão é Visa Internacional, ou seja, você pode comprar em sites nacionais, em sites internacionais, em aplicativos, em lojas físicas, nacional e internacional, ou seja, aceita no mundo inteiro este cartão. Ele é aceito em qualquer estabelecimento, pela internet ou lojas físicas. Tem a tecnologia Contactless por aproximação também, junto ao seu cartão Visa Polo Ear. O cartão, ele pontua um R$1,00. É igual a um ponto em todas as compras que você fizer fora da loja Poluir e nas lojas do seu cartão vale pontos em dobro. Ou seja, se você comprar nas lojas do Poluir, cada um real equivale então a dois pontos, tá certo? Para você conhecer o programa de pontos, né? Que é o Conecta que tem vantagens, basta acessar o site creds.com.br, tá certo? Você também pode solicitar até quatro cartões adicionais totalmente grátis e também vai acumular pontos. Mais rápido aí para você, junto à conta que você tem da Creds. O cartão é da empresa Creds Visa. Poluir é um cartão co-brand, que a Poluir aparece a marca deles aí. Quem emite o cartão, na verdade, é a Creds, que é a financeira que tá por trás aí. Tá ok? Baixando o aplicativo você pode fazer consultas e senha, desbloqueio do cartão, limites de crédito, acompanhe seus gastos e navegação é grátis, tá certo? Vamos conhecer um pouquinho então agora o aplicativo do Polo Ir junto ao cartão crédito. Você pode pagar contas junto ao aplicativo, fazer recarga de celular, ver a fatura, acompanhar os limites ajuda, falar com o atendente, pontos, fidelidade, você vai ver ali quantos pontos você tem, no caso eu tenho 200 pontos aí que eu adquiri junto a lojas créditos. O aplicativo é bem intuitivo, ele tem lá serviços, você pode ver pagar contas, recarga, limites, ajuda, fatura, pontos, ver senha cartão, acordos e comprovantes, token, você pode gerar o token também aí e vai acompanhar com garantia, e o clube Credits, que é onde você vai poder trocar os pontos por produtos, tá? Então o créditos tem aí para vocês também junto ao Credit visa. Ok? Anuidade do cartão. Se você não fizer compra nenhuma, você não paga anuidade. Então, aquele mês que não tem fatura, não tem anuidade. Quando você fizer uma compra, então, a anuidade é R$14,90, tá ok? Então, fez compra, parcelou, exemplo, 12 parcelas, 12 parcelas de R$14,90. Se comprou uma vez no outro mês e não comprou, não paga anuidade, tá? Então, o cartão pode ficar sem anuidade. Se você não comprar. Se comprar, paga R$14,90. Leandro, é fácil aprovar esse cartão? Facílimo. Facílimo. Veja o meu score. 405. Fui aprovado com este score junto à loja Poluir, tá? E aprovado pela empresa financeira Creds. Está aí para vocês, então, o novo cartão com os benefícios da Creds. Fácil aprovação junto às lojas Poluir. Aqui no canal, cartões de crédito alta renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Abraço de hoje vai é para as cidades aí a todos os nossos amigos das cidades do Nordeste inteiro ligados aqui no canal o pessoal fora do Brasil ligadíssimos aqui no canal a audiência é boa nossa fora do Brasil também brasileiros que moram fora né um abração para todos vocês meus amigos meus irmãos estamos juntos firmes e fortes Rodrigo Mesquita, um grande abraço pra você também. Danilo Barbosa, editor do canal, aí tá sempre firme e forte, com a sua esposa dando força aqui no canal, editando nossos vídeos, né? Um abração pra eles também, que eles merecem, não é verdade? Quase completando um ano junto comigo aqui, né? Um abração pra você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fica com Deus.